Gente, que alegria! Imagina, eu estou aqui em São Paulo, aqui na casa da Rosa Nogueira, é, com, com meus amigos queridos, muitos, muitos deles conheceram pessoalmente meu pai. Eu sou filho, sou Carlos Augusto Marighella, filho dele, do velho Marighella. E eu tive a grande alegria de encontrar aqui exatamente o Paulo Calabrava. Né? que acabou, inclusive, de nos brindar com um livro maravilhoso, que é a Resistência e Anistia, e que é uma leitura imperdível. Se a gente quiser conhecer um pouco mais desse processo de transição e das nossas lutas pela anistia, tem que ler esse livro dele. Grande abraço!